E aí, meus amigos do canal Game TV, tudo belezinha? Seja bem-vindo aqui a mais um super vídeo. Eu sou o Rodrigo, novos tempos aqui no canal exigem jogos novos, né? Temos que renovar os games, mudar com o novo e bora pra frente. E qual game melhor do que esse aqui? Qual? Pokémon é M.O. Vocês vão se apaixonar, vão se encantar aqui por esse game fantástico. Tá bom demais, estou de volta aqui na área, já jogo já há um ano e meio. Também comentar aqui do priston que é outro game do meu coração. Joguei por oito anos, oito anos isso mesmo, mas parei, não jogo mais, tá bom? Ao menos por enquanto, futuro quem sabe, né? Mas como é que está o Pokémon M.O. pessoal, atualmente? Confesa jogar ou não? Olha, me acompanha aqui nesse canal, se inscreve aí, ativa o sininho já. Vou trazer conteúdos muito top aqui de Pokémon M.O. pra vocês, hein? Deixa o seu like também com a sua opinião, o seu gostei e o seu comentário ajudam muito o canal. Porque ajuda o YouTube a encontrar o meu vídeo, certo? Então vamos lá. Motivos, olha só, não tinha esse efeito aqui do Pokémon sair da Pokébola? Não tinha isso aqui. Agora já tem, olha só. Maneiro, hein? Pequenas coisinhas que o... a gente vai se, se encantando com o jogo, né? Agora, saca, saca só, fica ligado aqui nesse mapa, galera. Que mapa incrível, hein, pessoal? Eu tô aqui em Nova, né? É um game full players. Metade são DRs, ou quase metade. restante aí são players in, é, ingleses, ou espanhóis, ou vietnamitas, eu acho, enfim... Outros países mais, né? Agora eu tô, olha só, eu tô agora em sino, galera! Já mudou o gráfico. Ah Rodrigo, isso é um contra, muda o gráfico. Não necessariamente, não necessariamente, é um Pro na verdade porque é, você pode jogar em, em gráficos diferentes, né? Eu ao menos acho isso muito bacana. Trilha sonora maravilhosa. Pode colocar mods no game, pode alterar gráficos, alterar pokémons ali, gráficos, sprites, enfim, tá pessoal? É customizável o cliente, tá? Muito bem balanceado, tanto que os lendários aqui são capturáveis, são. Mas há um tipo assim, um limite, sabe, para ficar com eles. O Arceus, por exemplo, o Arceus, pode ficar um tempo com ele. Depois ele foge de você e vai para outro treinador. O Darkai. O no fim do game pode pegar. Mas só por duas batalhas. Depois ele vira lá um boneco, né? Parece. No quarto. Enfim. Mas pode, né? E quanto ao Priston Já vou falar, pessoal. Já falo aqui, tá bom? Não quero criticar o jogo. Não é isso. Mas lembrar. Momentos lá no game. É, e o Pokémon M.O. Super compensa. Cara. Incrível que se pareça. Incrível não, Eu esperava já, né? Mas uh, o Pokémon M.O. do PvP tá tomando áreas interessantes no PVP. Por quê? Tomando áreas mundiais, competição mundial, tomando áreas de competição nacional, tem vários clãs grandes já. Está ficando algo de competição mesmo, né? E dá mais graça pro game, tá pessoal? E tem muito mais pra se fazer no endgame do que você pensa aí, né? Muito que se fazer mesmo. Então, bora jogar. O Preston Tane foi um game muito bom que eu joguei por 8 anos. Os meus é, 20 anos até os 30, acho. 28, por aí. É, parei por questão de bugs, hackers, é, desbalanceamento e... Os players saindo do game, né? Aí ficou vazio, os spawns ficaram vazios, né? Enfim, tudo desanimou um pouco. Mas eu guardo no coração esse game incrível também. Quem sabe um dia, né? Mas... O Pokémon é M.O. é o Priston Tênis 2006. E foi a época aí que o game chegava a ter mais de 10 mil players on. Exatamente o que acontece agora aqui no Pokémon é M.O. Em picos, né? Hora de pico aí, de acordo com o dia... Pokémon M.O. chega sim a ter um pico de 8 mil até 10 mil para mais players on simultâneos, somando do fórum, né? Então, um pico, lógico, né? Um pico extremo, tá? É o game aí, o game de RPG de Pokémon mais full players que existe no momento, viu? É o Pokémon M.O. Depois vem o Pokémon Revolution Online e depois vem... Ahn... Uh... O AT Pokémon, eu acho. Depois vai descendo, descendo, né? Então, no geral, todos são muito bons. Há vários servers aí de Pokémon, né? Vamos para canto agora, hein? Peguei, galera. Olha só quanto player, pessoal. Tem aqui. Olha, eita! Atropelou quase ali. Olha quanto player aqui no. Em Vermilion City. Aqui, já mudou o mapa, né? Tudo, né? Isso aqui não tinha... Olha só, um Swarm de Wimbum foi visto próximo a Vermilion City. Olha o duelo aqui, ó. O PVP. Vou rejeitar porque eu não tô agora concentrado pra jogar. Perdoe, desculpe aí. assistindo. Isso aqui não tinha antes, galera. O que é um Swarm? Quando vem cinco pokémons do mesmo tipo juntos, entendeu? Ali tá ele, ó. Isso porque facilita a captura de shine. Entendeu? Tu compra um shine, tu vende aqui no leilão, fica rico, cara. Fica ricão, pode ver aqui, ó. Vamos ver aqui: busca avançada. Aqui é o leilão, pessoal. Shine. Shine, buscar. Olha só, todos os shines aqui. Tá salgado o preço, né? Tá baratinho até, de acordo aí com o preço, né? Vives, nature e tudo mais. Mas você fica rico se você vender um e sempre vende. Quanto mais itens e pokémons tiver, mais você fica rico no game sem fazer nada, pessoal. Olha que maneiro, hein! Deixa eu sair aqui. Acho que eu. E aqui. Trocas globais, sair pronto. Então, tá esperando o quê? Bora baixar e jogar aí o. Pokémon MMO, game para PC, para se eu não me engano é Mac, com certeza para Android também. Não tem bugs, não tem hacks e jogo muito leve, tá? Meu PC não suporta mais nada quase, não formato ele faz anos, tá pesadão. Arrumei ele e ainda assim, eu jogo alguns games aí, mas não posso abusar, não posso jogar um, um low da vida porque pesa, né, então, o Pokémon é bom, porque não pesa muito, é suave. Pessoal, então, e quanto ao Priston, né, infelizmente o game se perdeu, entendeu, não quero falar mal do game, mas se perdeu o jogo totalmente, era pra ser um game incrível, fantástico, entendeu, ainda assim eu guardo aí no coração, Os anos que eu joguei, com amigos lá, tudo mais, no um Tail, tá? A pena, né? Infelizmente acontece. Quero voltar, cara, pra... pra ilha. Como é que eu faço pra voltar pra ilha? Eu tô preso aqui. Vou usar um fly. Ah, não posso voltar, caramba. Ah, tá aqui. Me tira daqui, porra. Aí, voltei. Beleza, pessoal, então se inscreve no canal aí, ativa o sininho dê uma chance para novos áreas, entendeu? não fica só na mesmice de sempre, né? dê uma chance para algo novo na sua vida às vezes você abre portas apenas mudando é... coisas simples, pessoal tá bom? abre portas novas, abre novas oportunidades apenas mudando coisas simples na vida, entendeu? e os jogos... Uma delas, né? Falou, galera! Tamo junto e até a próxima.